temos espaço muito bom é um ponto muito diferente do que anda por aí no crochê um ponto claro para um efeito especial para uma coisa relativamente pequena porque dá muito trabalho é trabalhoso este ponto mas é lindo podemos fazer, reparem aqui temos um, dois, três mas podemos ser com quatro, cinco, seis, 7, o que quisermos